experiência aqui da Vaga Viva Ah tá, é, é o meu segundo ano com a Vaga Viva aqui em Brasília né? é, O ano passado foi no setor comercial Sul, esse ano está sendo aqui na rodoviária E a proposta dela é essa, de, de ter um espaço de convivência, onde as pessoas vêm conversar, né? trocar, trocar experiência né? E perceber que no lugar de um carro pode ter outras coisas mais importantes, mais úteis para se fazer né? Um descanso, né? ouvir uma mais música, mais humana, uma troca né? E o carro fica parado o dia inteiro, então esse espaço pode ser ocupado com muita, muitas atividades, muitas outras coisas mais interessantes né, do que o carro.